E aí galera, beleza? Aqui é o com mais uma videoaula Na aula de hoje, eu vou ensinar como instalar o Apache HTTP Server A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o navegador Tá aqui Vamos no Google Tá aqui, é só digitar Apache Que ele já vai fazer o Stand Search, né? o primeiro resultado vai para o site oficial né, do Apache o Apache é uma empresa onde eles fazem diversos projetos mas um deles é o HTTP Server que é o que nos interessa no momento essa aqui é a página específica do HTTP Server temos aqui a parte de documentação, quem quer abrir o desenvolvimento e tal. O que nos interessa aqui é o download dele. Só clicar aqui em from a mirror. Nós vamos baixar a versão 2.2.25. Agora, nessa parte aqui, iremos fazer o download dessa aqui, o 32 binário including OpenSSL com o OpenSSL porque é mais completo do que esse aqui, esse aqui é no mode SSL, é sem o, o, o módulo de segurança né? vou baixar aqui ah, é rapidinho, dois segundos muito bem o download terminou deixa eu pegar ele aqui botei aqui ele na na área de trabalho agora nós vamos clicar duas vezes para iniciar o instalador clique em next aqui, vamos dizer aqui que estou de acordo nessa primeira janela é onde a gente vai colocar o nome do domínio geralmente colocamos é, localhost Aqui no, no nome dos service também. E-mail botar o webmaster. Eu quero instalar para todos os usuários na porta 80 como um serviço. É o recomendado e é o que fazemos sempre. Eu vou fazer aqui uma instalação típica. E vou instalar ele dentro da pasta C aqui eu vou criar uma pasta chamada web e aqui dentro dela eu vou criar a pasta chamada apache2 e vou instalar dentro dessa ok eu vou continuar aqui e vai começar a instalação ok terminamos aqui finish nesse momento vocês podem reparar aqui no canto inferior direito existe o ícone do apache podemos clicar duas vezes para abrir o monitor dele vocês vão ver que ele já está iniciado ele, podemos parar aqui ele ou restartar o serviço né? vamos minimizar e vamos fazer um teste agora na janela do, do browser para ver se já está funcionando corretamente vamos digitar aí local host its work isso significa que está funcionando, nós fizemos uma requisição e o apache nos retornou its work, uma página que está dentro do da pasta que está instalamos o apache lá Valeu, galera. Até a próxima.